É prazer apresentar o 21 primeiro episódio do podcast Fala Engenharia, o sexto e último da série especial Escola de Engenharia 125 anos. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, engenheiro civil, mestre em engenharia civil. Construção pela URGS e PhD em Civil Engineering Bridge Maintenance pela Leeds University do Reino Unido. Professor titular da URGS, Silva atualmente é diretor do Departamento de Inovação da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais da URGS. Dirigiu a Escola de Engenharia em dois mandatos consecutivos entre os anos de 2012 e 2020. Entre as muitas funções e atividades exercidas, Destaca-se as de diretor do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas em Desastres Ceped -RS, líder dos grupos de pesquisa do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais Leme, e de Gestão de Riscos em Desastres o GRID. foi presidente do Conselho Superior da Incubadora Tecnológica Estia, presidente da Comissão de Interação Universidade-Sociedade do Conselho Universitário Consum, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil o PPJEC, além de ter sido diretor da Fundação Empresa Escola de Engenharia. Entre outras, além da atuação nas diversas instâncias acadêmicas, Silva mantém ao longo de sua carreira uma intensa participação em entidades representativas e ações junto à sociedade civil. Coordenou o Pacto Alegre, um movimento que busca transformar Porto Alegre em referência como um ecossistema global de inovação de classe mundial no modelo de Barcelona na Espanha. Silva foi coordenador do Comitê de Engenharias da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a Fapergs, secretário da Associação Sul-Americana de Engenharia Estrutural, ASAI, presidente e presidente de honra da Associação Latino-Americana de Controle e Qualidade, Patologia e Recuperação, Alcompact Internacional, presidente e secretário da Associação Brasileira de Patologia das Construções, Alcompact Brasil diretor e membro do conselho do Instituto Brasileiro do Concreto, Ibracon. É membro honorário do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio Grande do Sul, ABAPRS, e membro do International Association for Bridge Maintenance, INSAVIT, e ABMAS Brasil, do Comitê Brasileiro de Barragens, CBDB, e da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ABES, e do American Concrete Institute. Institute, além de representante da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, no Comitê ISO TC71 e consultor ad hoc de diversas entidades de fomento. Silva tem experiência nas áreas de materiais e estruturas de engenharia civil, com ênfase nos temas Durabilidade e vida útil de estruturas Patologia das construções Concretos especiais Materiais compósitos avançados De engenharia Reforço e reparo estrutural Análise, teste e modelagem De sistemas estruturais Ensaios não destrutivos Efeitos de altas temperaturas Em estruturas Segurança contra incêndio e pânico Perícias e de desempenho E avaliação de sistemas construtivos Além disso, atua na área De prevenção de desastres e mapeamento de riscos e vulnerabilidades. Mantém vínculo para fins de pesquisa e coorientação com a Universidade de Coimbra, em Portugal, e com Alamar University, no Reino Unido. Tem 101 artigos completos publicados em periódicos e centenas de citações, além de 405 trabalhos completos publicados em anais de congresso. Dentre os inúmeros prêmios e títulos recebidos estão o que podemos destacar, engenheiro do ano, recebido em 2018 pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Em 2015, o prêmio Fernando Luiz Lobo Barbosa Carneiro, destaque do ano como pesquisador na área do concreto estrutural, Instituto Brasileiro de Concreto. Em 2013, recebeu a medalha da Defesa Civil Terceira Classe, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, pelo governo do Rio Grande do Sul, entre muitos outros. Professor Luiz Carlos, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, seja muito bem-vindo é um enorme prazer estar fazendo parte dessa série especial dos 125 anos da escola, nesse novo veículo de comunicação podcast Fala Engenharia que é mais uma dimensão que a gente tem para falar um pouquinho da nossa escola das suas pessoas que fazem a escola a gente sempre disse que a universidade é feita daqueles que percorrem seus corredores guardar um pouco dessas memórias para as futuras gerações então muito obrigado Mariana, é um prazer estar aqui conversando contigo. Professor Luiz Carlos diante da sua múltipla e diversificada atuação profissional nós teríamos aí inúmeros os temas a abordar e poderíamos gerar uma série de podcasts. Mas o tema central da nossa conversa de hoje é o período em que o senhor esteve à frente da Escola de Engenharia e também, claro, os momentos marcantes vividos nesse ambiente. Seja como estudante, como docente ou pesquisador. O seu relato irá contribuir para a preservação da história dessa importante instituição que em 2021 completa 125 anos. Vamos lá? Vamos lá. Meu currículo, de alguma maneira, mostra é eu sou um curioso e um inovador que se interessa muito por ações em diferentes áreas. E eu acho que isso eu trouxe um pouco para esses oito anos. Foram longos anos. Eu acho que eu fui um dos diretores que teve mais tempo à frente da Escola de Engenharia, além de um dos mais jovens. E foi um período que muito me orgulha, porque com uma equipe fantástica, eu acho que a gente conseguiu fazer a diferença nesses anos e, e realmente ajudar a escola a avançar nessa sua centenária história. Professor Luiz Carlos, e como o senhor se tornou o diretor da escola naquela ocasião? Qual era a conjuntura? E o que particularmente o motivou a concorrer a um cargo no âmbito da gestão institucional da universidade? Bom, eu fui aluno da universidade e depois acabei ingressando no pós-graduação. Durante pós-graduação, eu acabei decidindo fazer meu doutorado fora, na Inglaterra, mas eu já tinha muitas relações aqui com o departamento, com grupos de pesquisa, o Leme, que é a minha casa, de alguma maneira, dentro da URIX, laboratório de ensaios de modelos estruturais, onde eu fui bolsista de iniciação científica, fui mestrando, trabalhei em vários projetos de pesquisa. E durante meu doutorado, teve a oportunidade, abri um concurso numa área que era parecida com a minha e eu acabei me candidatando e conseguindo ingressar oficialmente aí já numa nova dimensão como docente. Quando eu retornei, eu voltei tanto para as minhas atividades de pesquisa, comecei a trabalhar em orientação e acabei indo trabalhar também em algumas atividades administrativas, que é comum, né, digamos, para o pessoal mais jovem que entra nas universidades. E me envolvi com algumas coisas. Primeiro no colegiado, eu acabei sendo vice-coordenador de pós-graduação, depois me tornei-me coordenador da pós-graduação do PPGEC, naquele período, anterior a dois 2013 ali entre 2009 e 2013, como coordenador, também em duas gestões. E eu acho que eu me apeguei um pouco nessas questões administrativas, ou seja, assim, de como é que a gente conseguia usar nossa energia para ajudar as pessoas a avançar, a reformatar um pouco os processos administrativos, avançar na gestão, a facilitar a vida dos pesquisadores. Acabou me gerando um certo destaque naquele momento, até porque a gente conseguiu a nota 7 dentro do programa durante a minha gestão, né? mas um trabalho que já vinha de outras gestões, mas acabou consolidando na minha gestão a gente chegar no máximo da avaliação. E aí eu acabei sendo um nome lembrado Pelas boas relações, por essa experiência de gestão Que estava se acumulando, para naquele momento Da sucessão da professora Denise E do professor Carlos Eduardo Que fizeram uma gestão anterior a minha Me oferecer como candidato à comunidade da Escola de Engenharia E acabou sendo muito aceita Essa candidatura, tanto que a gente não teve nenhuma disputa, foi uma candidatura única E eu tive o prazer de entrar na galeria Dos diretores, não sei, da responsabilidade Eu sempre dizia que eu vi o quadro dos antigos diretores lá Olhando por cima dos meus ombros Um orgulho muito grande de poder aportar a minha energia nessa série de diretores. Professor, nesse período, quais eram os principais desafios, tanto internos quanto externos, para gerir uma unidade do porte da Escola de Engenharia? Eu acho que naquele momento, quando eu assumi, em 2012, a gente vivia um período em que a gente estava começando a abrir a universidade para uma relação mais intensa com o setor produtivo, essa questão da gente garantir que a gente não só gerasse conhecimento, gerasse talento, mas também se transferisse esse conhecimento, acho que inovação acaba sendo uma marca muito grande, a gente trouxe essa semente, ressignificando a a própria incubadora esta que foi um veículo super importante, lançando um programa logo no início, que era um programa que unia a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, aquela fórmula da Fies que é a primeira sala. Então a gente começa a trabalhar uma série de dimensões que buscavam um pouco, começar a adaptar essa história da engenharia, que é muito competente, mas que para essa nova vibração da virada do século, que começa a se estabelecer agora no século XXI, que é essa lógica da universidade como ator social importante que se relaciona. Ao mesmo tempo, acho que a gente, uma das coisas que marcou era essa lógica de que a gente precisava estruturar ampliar um pouquinho, consolidar alguns avanços, ter mais agilidade consolidar um processo de organização da própria direção da escola para que ela pudesse ser um veículo de apoio à sua comunidade mais potente, então a gente trabalhou muito em alguns aspectos relacionados à estruturação da gestão, da direção da escola, que eu acho que foram importantes contribuições, além da lógica de que a gente pensava muito da questão de que a gente estava trazendo algumas novidades muito importantes em termos da maneira como a gente podia se organizar, a questão do multiusuário, a questão, primeiro, makerspace que a gente acabou criando, a questão da gente valorizar o ensino de graduação e modernizar o ensino como um todo. Fui um dos diretores mais jovens, ou seja, mas tinha uma experiência grande, ter trabalhado na fundação, ter trabalhado no departamento, ter trabalhado na pós-graduação, então acho que isso me habilitou um pouquinho para poder ajudar a modernizar a escola de engenharia e começar a traçar a sua trajetória aí para esse século XXI. Professor, você era é uma pessoa, claro, multitarefa. Como era o seu dia a dia e o dia a dia da escola durante esses oito anos? Começou bem diferente. Nós começamos ainda nas instalações provisórias da escola, que estavam considerando quase definitiva, no sétimo andar do prédio novo, o que a gente chama de prédio novo, prédio maior, digamos, que a gente tem da escola de engenharia, né, localizado na Zona da Aranha, porque a gente estava com um centenário ainda em obras, quando eu assumi. Ao mesmo tempo, eu assumi uma direção que estava começando a se estruturar, gente recebido alguns novos técnicos, coisas do Reúne, então a gente tinha novas pessoas chegando, novos talentos um pouco diferentes, uma nova geração de engenheiros que estavam entrando, mas faltava um pouco estruturar tudo aquilo. A gestão anterior não teve tempo ainda de com aqueles novos talentos e acho que a gente trabalhou muito fortemente nesse sentido de conhecer as funções que a gente tinha dentro da Escola de Engenharia, da gente consolidar alguns núcleos, a gente trabalhou muito na formatação de como é que a gente queria entregar isso, ver que durante a nossa gestão foi criado, por exemplo, o NIM, o Núcleo de Interações, que a gente entendia que interações eram importantes e que a gente tinha que ter um setor especializado nisso, que pudesse fazer a montagem dos portfólios, que foi uma coisa que a gente também investiu bastante durante a minha gestão, entender como é que a gente tem, por exemplo, saberes da engenharia relacionados, sei lá, a carros elétricos, mas em diferentes departamentos, na elétrica, na mecânica, na produção, a gente começou a enxergar a engenharia de uma maneira um pouco mais transversal, ao invés da maneira como a gente enxergava, digamos, os cursos de graduação. Saberes que eram necessários para algumas áreas de conhecimento, seja ela a exploração de carvão mineral, seja ela a parte de indústria automotiva, seja ela a parte de inovação, eles certamente são transversais a várias das engenharias que a gente tem. E a gente estava naquele momento ainda de consolidação daqueles cursos que tinham sido criados recentemente, de algumas ajustes administrativos. Eu lembro que durante a minha gestão com a professora Carla, a gente teve duas criações novas, não é frequente, criação do um novo departamento, que foi o Delay a partir de uma divisão que a gente teve com a Engenharia Elétrica, e a criação do um novo programa de pós-graduação, que foi o PPGCI, a partir também de uma divisão é, dentro dos programas de pós-graduação ali da Engenharia Civil. Então, a gente estava reformatando um pouco, entendendo aquela nova dimensão, e a criação desses novos departamentos. Então, a gente fez um departamento específico relacionado, por exemplo, a serviços acadêmicos, a SACAD, que antes era quase uma secretaria das comissões, a gente estabeleceu ali uma nova função, a gente desenhou essa função junto com os servidores, empoderou os servidores técnicos, eu acho que a gente muda a maneira como a gente trabalha com servidores técnicos da direção, dando um pouco mais de sentido de corpo, valorizando um pouco mais, dando caminhos para que eles discutam mais com a própria comunidade, sejam docentes ou discentes, mas como interlocutores qualificados, eu acho que isso foi muito bacana. E outros setores, se a gente for pegar um sinfro, que hoje é fundamental na vida da escola, ele foi estruturado durante a gestão, entendendo que serviços de infraestrutura são super importantes, a gente tinha que reforçar isso e a gente tem aquela lógica do vamos fazer, como a gente vai achar a forma juntos, essa lógica de que a direção era parceira e facilitadora, para os demais setores da escola. Então, acho que a gente transformou um pouco isso, estruturando a direção de uma certa maneira, trazendo dimensões de inovação no ensino, a própria questão de fomento ao empreendedorismo. Na verdade, hoje, muitos dos programas que fazem parte da CDTEC, do parque, foram testados como pilotos dentro da engenharia. A gente iniciou uma relação com o Sebrae, a gente fez a primeira Winter School. Então, acho que a engenharia virou um pouco laboratório de inovações durante a nossa gestão e acho que isso foi muito saudável. Tem muito a ver com a própria característica, acho que, dos gestores. Eu e a Carla somos curiosos, por natureza, a gente gosta de fazer, a gente gosta de testar coisas novas. Então foi um privilégio muito grande a gente poder ter a compreensão da comunidade de que a gente tinha que ir preservando os valores históricos, preservando o legado que a gente tinha, redesenhar desde a comunicação, a gente teve várias experiências de comunicação, o jornal, a TV, agora chegando nesse podcast, e a gente deu uma certa liberdade da gente testar coisas novas e entender como é que a gente podia redesenhar algumas coisas na engenharia. Além dessa questão estrutural da gestão, como era em termos de espaço físico a estrutura da escola quando o senhor assumiu a direção e o que foi melhorado nesse aspecto? Bom, a engenharia sempre cresceu mais rápido do que os espaços que ela tinha. Vamos lembrar que na própria história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grande número de departamentos se originaram na engenharia, da agronomia, vários outros, desde arquitetura e etc. Ou seja, a engenharia teve sempre esse DNA um pouco de empreendedor de criar áreas novas e às vezes elas se tornaram tão grandes que elas se tornaram outras unidades. Mas quando a gente assumiu, a gente tinha essa questão da constrição do espaço físico, a gente estava tentando, lembra? fazer condomínio, para Brás, que depois se tornou parte daqueles prédios que eram para surgir no Campo do Vale. Tivemos problemas naquilo, tivemos que inclusive, devolver recursos por dificuldades, mas a gente trabalhou muito sempre nessa questão de ampliação do espaço físico. A gente estava com a direção lá no Sétimo andar a gente queria recuperar o prédio centenário, então a gente trabalhou muito, não só na reforma das fachadas, foi uma coisa difícil dos primeiros anos, porque a gente estava com um prédio operando, com uma reforma junto, aquilo nos deu muita dor de cabeça. Deixa eu lembrar aqui os nossos heróis o pessoal que trabalhava nessa área de infraestrutura, eles tinham que ser heróicos ali para a gente poder cumprir, pelo menos, nos partes daquela reforma da fachada. Infelizmente, a empresa acabou não conseguindo cumprir inteira, mas nós já redesenhamos isso para uma próxima gestão terminar aquela reforma da fachada. E a gente trabalhou muito em trazer um centenário que fosse essa simbologia do passado e do futuro da Escola de Engenharia. Então, a gente recuperou algumas das plantas, redesenhou como é que a gente ia colocar. A própria recuperação do centenário permitiu que a gente individualizasse alguns setores, consolidasse aquela reforma administrativa que a gente estava fazendo. A gente teve algumas coisas muito simbólicas de desenhar um centenário com algumas salas. A primeira sala faz daquele programa de inovação, de criatividade, ela é criada dentro do centenário, com uma lógica de sala de aula completamente diferente para a escola, mostrando assim: ó, eu quero aqui na minha área mais nova, que é a da área do centenário, mostrar que a gente quer a mudança e que a gente está experimentando mudança. A gente quer desenhar um bar utilizando o um antigo cofre, e eu desde o início assim, Eu não quero um bar tradicional, eu quero alguma coisa diferente, com qualidade, que seja um espaço desse que a gente está começando a ver nos coworkings e nos ambientes de inovação, eu quero um ambiente que traga as pessoas, que traga o convívio, não seja só uma oferta. Então a gente escolheu assim, desenhou uma tomada de licitação com características muito diferentes. Que trabalhar junto com a procuradoria para explicar o que a gente queria fazer, levantar a barra, e a gente conseguiu, de fato, um parceiro que acabou sendo o que ganhou a licitação, que compreendeu o nosso desejo ali e se tornou um dos locais assim, de encontro e marcantes assim, daquele novo prédio centenário. A gente reformatou os auditórios e começou a trazer aquela lógica de que a gente tem que ter centros de serviço, que é não preciso ter um auditório em cada departamento, eu tenho que entender como é que eu dou oportunidade de uso, como é que eu qualifico alguns espaços, eu tenho gente especializada, por exemplo, para poder sonorizar aquele auditório, para poder dar apoio, para fazer transição. Missões. Então a gente começou a ter essa lógica de que a direção era um setor de serviços que servia a toda a escola. Fosse através da nossa criação, que foi o Life, que é um centro de prototipação, fosse através do uso dos laboratórios, algumas salas começaram a vir para a direção, porque a direção começou a ser esse gestor que fazia essa gestão e compartilhava para todos os setores da universidade. Se compreendeu que a gente trouxe alguns dos engenheiros para criar um sinfra. Por quê? Porque não adianta ter um engenheiro isolado em cada departamento. Então a gente disse: Ó, oh, vamos fazer um setor potente em relação a isso e aí atender com muito mais qualidade, muito mais eficiência a todos os setores da escola. Em vez de deixar um técnico em cada comissão de graduação, vamos fazer um setor acadêmico que possa atuar de uma forma integrada, com o mesmo nível de qualidade e que sirva. Então, com os recursos escassos que a gente tinha de espaço e de técnicos, mas com muita qualidade que a gente tinha na equipe, a gente conseguiu reformatar essa maneira de atuar. Então, acho que a gente buscou um novo espaço físico, o Centenário, acho que é marcante, foi um dos melhores momentos como diretor poder inaugurar de volta o Centenário. A gente tinha dali do prefeito da cidade ao reitor, a um monte de convidados da própria comunidade da escola, foi uma momento muito bacana. Nossos atores ali de teatro fazendo uma representação dos diretores históricos da engenharia no nosso saguão. É um momento que eu acho que da minha trajetória foi um momento muito emotivo assim, foi aquela recuperação daquela semente e, e que qualificou muito a direção. E por ali, pelo centenário, se tornou, de alguma maneira, o motor dessa transformação. A gente tem o orgulho de ter criado vários laboratórios novos durante isso. A gente apoiou muito a formação da primeira unidade em Brapi, da escola e agora a gente tá ganhando a segunda na transição pra gestão da Carla. A gente tava montando a Proposta. E na gestão da Carla aí, a gente ganha a segunda unidade em Embrapil, que marca também essa posicionamento da escola junto com seus atores externos, como ator importante. Acho que a gente recuperou um pouco da própria autoestima da escola, do seu senso de comunidade, acho que a direção mudou, a direção se compreendeu como equipe, e acho que isso tudo foi importante aí nessa trajetória. Professor, o senhor lembra, eu gostaria de destacar, de alguma descoberta marcante no âmbito do desenvolvimento tecnológico, de inovações científicas produzidas dentro dos espaços da escola, nesse período? Acho que a gente trabalhou muito a questão das patentes, assim, ou seja, da gente apoiar, estimular que a gente transferisse, então a gente teve alguns avanços interessantes e isso é bacana, assim ó, teve alguns avanços importantes tecnológicos, a gente tem laboratórios topo de linha, a formação da unidade Embrapi demonstra isso, o Lamef, mas a gente começou a espalhar isso e lançar luz sobre várias coisas com aquela lógica do portfólio, então a gente melhorou algumas áreas físicas, a gente melhorou equipamentos, a gente trabalhou em vários CTIs que foram exitosos de qualificação de equipamentos, a gente trabalhou a lógica do multiusuário em alguns aspectos, mas eu acho que talvez uma das coisas que mais me surpreendeu não foi nem dos meus colegas docentes, embora a escola é muito maior do que a gente percebe, ou seja, quando a gente é gestora, é que a gente consegue descobrir quanto né, de competência, de qualidade a gente tem em diferentes áreas. Mas talvez a maior surpresa não tenha sido nem essa questão, é a potencialidade do nosso corpo docente, ou seja, algumas ações que os docentes nos trouxeram, a feira de oportunidades, a energia que a gente teve, pelo apoio que a gente deu, né? multiplicaram-se as empresas júnioras durante a nossa gestão, as pessoas vão ser super importantes, a gente teve uma atuação muito forte de dissentes se tornando, então, empreendedores, vindo participar da maratona, assim, cinco bandos na este a gente potencializou os DAs e os DAs nos trouxeram muito estruturação, a gente trouxe o seu E de volta para um espaço histórico e eles passaram a ser parceiros fundamentais em várias ações, a gente teve alguns estudantes que se organizaram no Enactus, a gente teve uma liga de empreendedores, a gente teve o um Engenheiro Sem Fronteiras surgindo com muito apoio da URSS, essa vivacidade da ação dissente, concurso estudantis que a gente ao longo da minha gestão, a gente acabou Consolidando os concursos, em vez de cada um ser assim, uma atividade isolada, a gente criou o MOVE que é então um movimento que coordena esses concursos, tem uma coordenação, o investimento passa a ser para todos, a gente compartilha um pouco mais as áreas, isso faz muito parte do meu modelo mental, como é que a gente consegue fazer mais juntos isso, e é por isso que eu acabei parando no Pacto Alegre, que é uma tentativa de levar essa plataforma de colaboração para a cidade como um todo. E o Fundo Centenário, ou seja, o que aqueles guris disseram, olha, a gente quer criar o primeiro fundo patrimonial de uma universidade pública federal aqui no Brasil, eles trouxeram a ideia, eles modelaram, eles fizeram um evento maravilhoso de lançamento com líderes empresariais, com o prefeito da cidade, lá no Salão de Atos da URGS. É um orgulho ver o talento que a gente tem e o carinho que a gente trouxe. E talvez uma das coisas no último ano de mandato, no penúltimo ali, o último ano de mandato, foi a gente começar a trabalhar com os egressos. Os egressos irem fazer uma feira interna, começar a conversar. Eu acho que assim, toda a relação com os discentes ao longo desses anos todos ali, eu adorava fazer as recepções dos discentes, contar para eles, ó, bem-vindos. Eu queria que eles se sentissem a gente reformatou muito que questão da recepção aos alunos, me lembro que lá no primeiro ano teve um outro trote que queimou uma pessoa lá, porque eles usaram lá um produto de limpeza, o reitor me chamava porque os nossos ingressantes da engenharia tinham feito um trote exagerado então a gente tinha o um trote assim já perdendo a característica a gente redesenhou um projeto que é um projeto acolhimento, que hoje é um sucesso total, então a gente mudou a maneira, como a gente dizia as boas-vindas e a gente trabalhava para que um aluno não caísse de parqueras, mas ele se sentisse primeiro acolhido e segundo desafiado, então tem um desafio ali do de sustento ali que já começa a trabalhar essa semente do empreendedorismo logo que eles entram. Acho que o projeto Acolhimento é um outro que eu vou lembrar com carinho aí de ter pilotado ele, ter iniciado ele na minha gestão. Professor, agora vamos partir para uma parte mais reflexiva, digamos. Em sua opinião, qual é o papel da escola de engenharia perante a sociedade gaúcha no passado e atualmente? Ah, eu acho que a escola de engenharia sempre teve um papel fundamental, né? Se a gente lembrar, e isso é uma outra coisa que a gente começa a ler sobre a escola, quando a gente assume como diretor, a gente começa a alguns documentos. A escola foi uma movimentação da sociedade dizendo, eu quero ensino superior em Porto Alegre, eu quero trazer tecnologia. Parte das razões que estão por trás da fundação da escola é a questão da agrimensura da gente poder definir os terrenos de Porto Alegre, parte é aquela questão de que a gente estava fazendo uma mudança energética naquele momento, com o gasômetro. Então a gente já tem a escola nascendo de uma certa noção de que eu preciso ter técnicos avançados, que eu preciso ter tecnologia, que eu preciso dominar essa tecnologia. E depois ela vai ao longo da sua história, né, palco, a escola de engenharia de algumas das grandes discussões. As grandes estradas do Rio Grande do Sul foram discutidas no Conselho da Escola, a gente teve vários engenheiros que eram também docentes e foram ser secretário ou elementos importantes em decisões que levaram tanto à questão da drenagem, à questão da dragagem do rio, à questão das estradas, a questão ferroviária, a questão de energia no Estado. Boa parte dos docentes da escola criaram todo esse cluster eletroeletrônico, é né? o primeiro modo, é, nasce de um docente que tinha conexões com a nossa engenharia elétrica. Se a gente for olhar a história do polo petroquímico, ela também tem conexões com a engenharia, então a engenharia teve sempre envolvida de alguma maneira através dos seus talentos, com a onda, as ondas de desenvolvimento dos dados, só que o que talvez fosse uma diferença, é que isso dependia um pouco mais das pessoas, ou seja, as pessoas tinham muita influência, eram, você sabia que ele tinham cabeças importantes, mas a escola durante algum período, principalmente naquela final do século 20 ali, ela se voltou um pouco mais para dentro de si mesma, né? de uma tendência que foi acadêmica em geral, foi o momento da pós-graduação, que a gente tinha que gerar conhecimento que a gente tinha que se colocar no mundo Como produtores de conhecimento reconhecido Nas grandes revistas E eu acho que durante um certo tempo a gente perdeu um pouco Essa conexão com a interação com o meio produtivo E eu acho que ali na virada do século E principalmente dentro da nossa gestão A gente conseguiu recuperar muito isso Na gestão do professor Jarbas isso começa a aparecer Na gestão da professora Denise e do Carlos Eduardo que Também tem um viés muito de relacionamento Isso também é um valor Mas eu acho que na nossa gestão com a Carla A gente consegue ter os instrumentos A gente consegue realmente se posicionar Para que a escola começasse a ser ouvida valorizada nos debates, então a gente consegue ocupar mais espaços, a gente consegue, como escola, ofertar algumas ações importantes, tanto que a gente acaba levando o masterplan, a gente acaba participando de grandes projetos com estilo já em consórcio de várias áreas, ou seja, a gente vê uma revalorização das grandes empresas de que aquele conhecimento pode ser mais ágil e que pode ser implementado então, as sementes do próprio Pacto Alegre, a gente começa a discutir com a própria Randon lá no inicinho, habilidades da escola para discutir toda essa transformação digital que vai acontecer na Randon, a lógica do freio do próximo século. Então, a gente consegue restabelecer o diálogo e levar o grande conhecimento que tem na escola de uma maneira um pouco mais aplicada. A gente fala muito mais em transição tecnológica, como é que a gente desdobra esse conhecimento que a gente gera para que ele possa ter significado dentro né, da vida das pessoas, da economia como um todo. Né? A escola tem esse DNA, ele, talvez em um certo momento, porque a gente estava passando por uma outra transição em que outras coisas tinham que ser, de alguma maneira, um pouco mais enfatizadas, a gente perdeu um pouco essa conexão. E eu acho que a gente retoma nesses últimos anos da conexão e acho que ela deve continuar, é que a gente aprovou o aí nessa área de mobilidade agora recentemente. Professor Luiz Carlos, agora vamos esquecer um pouco o gestor e vamos para o pessoal, para a questão emotiva, sua relação emotiva com a escola. Qual o fato ou o momento mais emocionante vivido pelo senhor ao longo de tantos anos dedicados à escola? seja como diretor ou em qualquer outro momento da sua trajetória dentro da escola de engenharia? Ah, eu já falei que um momento super importante para mim foi a inauguração do centenário, mas assim, antes de eu me candidatar, né, ou seja, alguns meses antes de eu assumir ali, eu nunca tinha pensado em ser diretor da escola, realmente foi uma coisa que veio assim, meio, a janela de oportunidade surgiu, o meu nome foi lembrado e eu me coloquei no desafio, mas não era um plano exatamente ser diretor, os diretores eram aquelas pessoas mais antigas, que eu adorava visitar a sala e tal, mas eram quase que a geração anterior a minha, os diretores com quem eu vivia, e de repente eu me vejo na posição de diretor, confesso que foi um orgulho e ao mesmo tempo uma certa, opa, agora não posso fazer bobagem aqui. Eu sempre me preocupei muito em entender a história da escola, de ouvir muito, ou seja, a gente conversou muito, a gente estabeleceu canais de diálogo, eu fui visitar praticamente todos os laboratórios da escola. As primeiras ações que a gente fez foi fazer um levantamento de todos os laboratórios, eu sempre procurei muito entender a complexidade e a natureza de como é que a escola queria avançar, né? e ao mesmo tempo provocá-la, talvez, para se desacomodar em relação a algumas coisas. Então teve alguns momentos muito importantes. Eu acho que todas as portas abertas, por exemplo, foram momentos em que eu me reapaixonei pela escola. Alguns portas abertas que a gente via de alguma maneira aquela maneira da escola tentando se comunicar com a sociedade, né, ou seja, pílulas assim do que a gente estava fazendo. Acho que era um momento em que eu me sentia assim, ou seja, com uma energia especial em muitas portas abertas. A reinauguração do centenário certamente foi uma coisa muito marcante pra mim. O fundo centenário, quando a gente lançou, eu vi aquele orgulho que eu sentia dos nossos alunos. Acho que foi uma coisa muito, muito, muito marcante Cada reunião do conselho da escola, a gente via aqueles representantes todos, eu acho que toda ela me trazia uma sensação muito gostosa, assim, da vivência. Agora, eu te confesso, uma das coisas mais impressionantes era sentar ali, seja como diretor no centenário, aquela sensação ali é uma sensação assim fantástica, saber que tu tá com a responsabilidade, mas também com o privilégio de ser o condutor de uma instituição tão poderosa quanto a escola de engenharia. E tem mais um momento que eu sempre chorava, nas formaturas. Eu adorava fazer formatura, né? ou seja, se eu pudesse ter feito todas as formaturas. Claro que eu tive que dividir algumas com a Carla, até por justiça. Mas eu adoro fazer a formatura. Eu acho que é um momento tão simbólico da entrega que a gente tem. Eu acho que tem uma energia tão boa nas formaturas. Em cada discurso, eu nunca repeti um discurso. Claro que a gente tinha trechos que a gente tinha que falar. Cada discurso eu escrevi particular para cada formatura. Cada formatura, para mim, foi um momento muito marcante. O Paulo, que é também da comunicação, compartilhava muita dessa energia ali. Eu me sentia muito privilegiado poder estar lá concedendo grau, representando a escola. Naquele momento que é tão marcante, assim, a entrega à sociedade de cada geração de novos engenheiros. Então, acho que talvez as formaturas, junto com o centenário, foram momentos muito, muito marcantes para mim. Ainda nessa questão da emoção em relação ao prédio centenário, você senhor falou anteriormente da importância de trazer de volta o seu E. Da sua época de estudante de graduação, tem boas lembranças ali das famosas catacumbas do seu E? <risos> tenho sim, tenho sim. Minha geração foi uma das que habitou, digamos, aquelas catacumbas do seu E. Tinha um bar também, uma época, época lá, tinha as vezes de ping-pong mas ela não tinha esse simbólico da direção. Naquele momento que a gente estava vivendo por ali, o seu era um prédio bonito e tal e coisa. Era mais nosso de alguma maneira, mais dos estudantes não tinham outras disciplinas ali. Lembro que depois ele também, a própria engenharia de produção ocupou aquilo lá, então ele era um prédio quase que mais tradicional, no sentido assim, na né, sala de aula, ter alguns espaços de alunos, mas o seu era uma área muito deliciosa então a gente teve muito cuidado de redesenhar o seu E claro que com um pouquinho de menos de área do que ele teve em algum momento, mas com muita qualidade, que ele pudesse ser, só que a gente queria que fosse um seu E mais moderno, um seu E que tivesse um outro relacionamento, que puxasse algumas ações. A gente sempre desafiou muito o seu E foi muito parceiro em várias coisas e teve algumas gestões fantásticas que mostraram o seu E, assim como a escola estava tentando ser um facilitador de alguma maneira para toda a comunidade acadêmica, o seu E a gente queria muito que fosse esse interlocutor e que conseguisse consolidar essa relação com os DEAs. A gente apoiou muito o seu E para que ele estruturasse uma câmara de DEAs, que tivesse uma representatividade, que não fosse simplesmente um grupinho que estava lá para fazer festa de alguma forma, que não é ruim, mas a gente queria muito que fosse um seu que tivesse muita legitimidade junto aos docentes, eu acho que isso aconteceu né? eles empoderados até pela nova área a gente sempre teve uma parceria de botar bolsistas para auxiliar, atender ali o e foi muito bacana, a gente sempre tentou preservar o pré vetibular por exemplo, é uma situação fantástica do COE inclusive a gente queria, era uma dos meus planos que a pandemia de alguma maneira impactou era trazer o e para nos auxiliar muito na questão do acolhimento e de ajudar os estudantes hoje que entram um pouco às vezes com uma deficiência ciência no padrão de ensino, ou seja assim nos conhecimentos, etc. com Um programa de apoio acadêmico ali logo que eles entrassem para a gente garantir que ele tivesse mais facilidade. O nosso objetivo é cada estudante que entre saia lá um engenheiro formado com o um padrão da escola de engenharia. Então assim a gente estava trabalhando em algumas ações para valorizar muitos instrumentos de apoio ao discente, tanto que a gente criou um núcleo de apoio discente, de ações discentes que trabalha o acolhimento, que trabalha outras ações aí nesse sentido da gente poder fazer. E hoje é importante trabalhar até a questão psicológica dos estudantes, ou seja é muito importante. Por, por vários fatores. Professor, e o que a escola de engenharia significa na sua vida? O valor simbólico, me refiro. Oh, é, é quase uma década, não, ou seja, a essa é muito forte, assim, né, dentro da minha trajetória profissional. Eu quase não me lembro do tempo que eu não era diretor, assim, de tanto tempo que eu passei lá. Ela é muito importante na minha trajetória. Acho que, de alguma maneira, foi um ápice dentro da minha história, dentro da escola de engenharia. E eu sinto muito orgulho. Talvez um momento que vai me emocionar muito seja quando a gente for inaugurar meu quadro dentro daquela galeria de nomes que, para mim, é um referência. Acho que vai ser é muito bacana se assim, poder fazer parte desse grupo seleto ali de diretores que tiveram o privilégio de ser escolhidos pela comunidade para dirigir a escola. Eu vou ter sempre um carinho muito especial pela escola de engenharia. É engraçado como foi crescendo assim, né, de alguma maneira o meu horizonte e a minha afeição, porque eu gostava do meu laboratório, que eu trabalhava lá, depois eu comecei a me apaixonar pelo departamento, porque era o que albergava meu laboratório. Eu fui para a pós-graduação e comecei a lutar muito para a gente poder ter a melhor pós-graduação possível. E quando eu fui para a escola, eu de repente me apaixonei por todas as dimensões dimensões da escola, todos os seus laboratórios pelos mais de quase 100 laboratórios que a gente tem, pelos vários cursos que a gente tem então é muito bacana ver aquilo assim, aquele horizonte expandido e que me levou a me apaixonar ainda mais pela universidade, Que como diretor da escola eu também tive o privilégio de integrar o conselho universitário, de interagir com outras unidades, eu sempre tentei pensar na escola não como uma ilha, mas como um grande parceiro, a gente fez vários programas que fossem em parceria com outras unidades, isso acaba gerando o CEPED uma outra dimensão da minha história mutante aí, que é o Centro de Estudos de pesquisas em Desastres, que inclusive uma unidade ligada diretamente à reitoria, sendo especializado, mas que tem pesquisadores de várias unidades. Eu cheguei a ser participante num programa, como orientador num programa de pós-graduação lá no censuramento remoto. Eu gosto muito dessas interações. Eu acho que o conhecimento precisa de ser organizado em alguns aspectos para a gente poder formar alguns profissionais, mas a gente tem que deixar essas fronteiras abertas. E eu acho que é justamente na interação, na interface, que a gente acha mais sentido. E o trabalho multidisciplinar ele é muito necessário para enfrentar os problemas complexos que a gente tem nesse século XXI então eu sempre fui um forte aderente participei em tudo foi, fórum da universidade como um todo, tanto que tô na comissão aí, de interação universidade sociedade eu tive várias ações, tive junto desenhando todo o ecossistema de inovação gestão do professor Rui, junto com o professor Rui a gente criou a Aliança para Inovação URG, PUC e Unicinos, então tu vê que em diferentes níveis eu sempre tentei trabalhar nessas conexões, trazer as pessoas para uma agenda comum e garantir que a gente conseguisse tirar o melhor das pessoas, estimulá-las eu não acredito muito em hierarquia no sentido eu mando e tu faz, a gente tem que que engajar as pessoas pelo propósito. Eu acho que eu tentei fazer isso um pouco como diretor, e como diretor tive a oportunidade de trabalhar isso em termos da universidade, em termos da cidade, então não só a escola para mim é fantástica, mas como ela me potencializou muito do que hoje eu também estou apaixonado em fazer, que seja na diretoria de inovação da URGS, seja no Pacto Alegre para toda a cidade. Professor, o que o senhor gostaria de celebrar nesses 125 anos de história da escola de engenharia? Quero celebrar as pessoas que fazem parte, ou seja, aquelas que foram marcantes, uma coisa que eu gostei muito a nossa gestão foi criar o um, um marre nosso memorial que foi uma recuperação né? que a gente fez de todo aquele registro centenário da escola que estava um pouco degradado, abandonado a gente criou um novo memorial a gente organizou tudo isso e aí me dá uma saudade de algumas pessoas que foram parceiros né? o Flávio, por exemplo foi quem eu botei nas mãos dele assim ao começar a montar o marre ele fez um trabalho magnífico e a gente infelizmente perdeu aí um evento cardíaco durante a minha gestão a gente criou a Embrapi com o professor Telmo que foi o primeiro coordenador que é o grande líder do LAMEF então a gente teve algumas Perdas importantes, professor Franco, que foi tão importante para a escola, para a engenharia civil, a gente perdeu ao longo dessa gestão, mas foi uma gestão muito marcante também, né? Pelo que a gente conseguiu, a gente também perdeu algumas pessoas que ajudaram a construir a vida da escola. E acho que essas perdas nos reforçam a necessidade da gente celebrar ter chegado nos 125 anos, celebrar as pessoas que estão conosco agora, e ao mesmo tempo entender que a gente está construindo para o futuro, que a gente está construindo para as gerações que vêm. E a gente, cada um, tenta fazer o melhor possível, a gente sabe que às vezes tem amarras ainda burocráticas, Práticas assim, que a gente tem que vencer, tem dificuldades, mas acho que a gente tem muito talento e acho que a gente organizou a escola para ela poder voar nesse né, segundo século de existência ali, né, dos 125 para os 150 para os 200 anos. Acho que a gente conseguiu fazer essa transição que vai permitir que nessa segunda centena de anos ali a escola possa ser mais ainda impactante para a sociedade como um todo. Né? E foi muito estranho, porque, dando tantos anos à frente da escola, eu tinha muito medo do momento que eu deixasse de ser diretor. não né? assim, eu assim: cara, isso está fazendo parte de quase quem eu sou nessas oito anos, assim. E, no entanto, foi uma sensação muito boa, assim, de entrega e entender que a gente é parte de um processo ao mesmo tempo. E, e isso, eu fiz minha parte. Quem sabe um dia até posso voltar a ajudar um pouco, sabe, se lá, o que vai acontecer. Mas ela tá em boas mãos e a gente vê o que a gente deixou como legado e, ao mesmo tempo, entende que é muito maior do que uma pessoa. A escola ela é feita de pessoas, mas ela é feita da soma de pessoas. Isso é que é o essencial. E eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouco, especialmente na equipe da direção, a, a se entender um pouco isso, que todos nós juntos aqui fazemos a escola, acho que isso é uma coisa que a gente sempre disse e nunca foi da boca para fora mas vezes tem algumas coisas que soam como platitudes ou seja, porque a gente fala, mas de fato assim, como nas formaturas, eu tenho o orgulho de dizer que praticamente tudo que eu me manifestei como diretor foi com sinceridade, né ou seja, eu nunca fiz manifestações simplesmente por cena eu acreditei em tudo que eu fiz, e isso é uma sensação de tranquilidade muito boa quando a gente deixa um caco. para finalizar, professor o que o senhor espera ou deseja para o futuro da escola de engenharia? Quero que ela continue sendo relevante, eu quero que ela continue se reinventando, eu quero que ela continue abrigando os sonhos de tanta gente que passa por aqui, que ela continue sendo competente na formação de talentos, mas que ela comece a formar talentos para esse século 21, Mais inovadores, mais empreendedores, acho que a gente trabalhou muito para isso. A própria posicionamento da UDES dentro do PMG, do Programa de Modernização da Graduação, que está mudando algumas salas, está iniciando pela produção, mas a gente sempre desenhou isso durante a minha gestão para que isso contasse nasce todas as engenharias, eu acho que a gente tem a oportunidade de continuar com a qualidade da escola, mas entender o poder hoje das tecnologias digitais, trabalhar na formação de um estudante que seja ainda mais competente, ou seja, não só nas hard skills, mas também nas soft skills. E acho que a gente precisa expandir a escola, né? A gente precisa de um pouco mais de área, mas a gente tem que fazer melhor uso também das áreas que a gente tem. Acho que tem ainda a capacidade de ser feito uma eficiência um pouco maior. Eu acho que o acolhimento, essa entendimento da trajetória do aluno, acho que é vital. E acho que a gente tem que ajudar nossos docentes também a acharem seu potencial. Em muitas áreas, tem lições a serem feitas ainda mas eu acho que a escola é muito poderosa ela tem feito um grande trabalho, ao longo da minha gestão eu pude receber muitos docentes novos, foi uma, quase uma troca geracional ali, muitos dos caras que eu conhecia ou que eram anteriores a mim se aposentaram nesse período eu recebi muitos docentes novos e eu vi alguns deles começarem a desabrochar eu acho que eles vão trazer assim, uma energia muito bacana para a escola, seja entre os docentes, seja entre os técnicos eu também consegui trazer muitos técnicos novos, ou peguei alguns que tinham recém entrando e a gente conseguiu desenhar juntos o melhor local para eles e eu acho que a gente hoje tem uma plataforma para destravar de uma série de coisas para que a escola continue crescendo e tomara que ela chegue em locais que eu nem tenho imaginado. Isso é sinal de que ela tá ainda mais viva e potente do que a gente poderia imaginar. Professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, nós agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e nos conceder essa entrevista. Nós ficamos muito honrados com a sua participação no podcast. Desejamos que o senhor continue tendo muito sucesso em todas as suas inúmeras atividades. Profissionais, e que a sua atuação nessa instituição centenária sirva de inspiração e motivação para que os nossos estudantes, técnico-administrativos e docentes sigam inovando, sigam inquietos e que juntos possamos celebrar os 125 anos da nossa querida Escola de Engenharia. Muito obrigada! Vamos lá, Mari! Muito legal! <risos> obrigada!